amigo e amiga. Meu nome é Fernando Lima Monteiro, de Belém do Pará. Sou o autor do Miniglho para Montar e ministrante de oficinas virtuais. Sou um artista, pessoa física, e estou participando do Arte com Respiro, Múltiplos Editais de Emergência, na categoria Artes Visuais, Performance, Vou demonstrar a oficina virtual de MinLibra 5 e para participar são necessários 5 passos. Vocês vão montar o MinLibra 5, esta aqui é a frente, verso, verso, frente. O primeiro passo consiste em digitar o link do site bit.ly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 consiste em divulgar nas redes sociais o Minilivro A5 com conteúdo produzido com a sua própria arte. Portanto, vou ensinar agora e convido vocês a participarem da oficina virtual de Minilivro A5. Obrigado e vamos ao primeiro passo no próximo vídeo.